Estamos no oitavo dia de viagem. Vocês começam a entrar nos cavernos onde pá, vão se tornando cada vez mais estreitas e onde o barco vai começando a ter um bocadinho de dificuldade de passar. Ajusta muito oh. ajusta, Vocês conseguem o barco Não fique preso e vocês seguem o vosso caminho. Se passarem um quarto de hora, vocês voltam a uma localização é, pá, boia semelhante mesmo. Este caminho é demasiado parecido com o outro onde passámos ao quarto de hora atrás. Isto parece ter aqui algum tipo de efeito mágico. Está a criar um género de um. Eu aviso o pessoal que isto tem é uma espécie de uma aura, qualquer coisa. Parece ser um género de uma ilusão. Então, vamos dar mais uma volta. Vamos ver se conseguimos reparar e ver, por exemplo, já que o Detect Magic dura 10 minutos, vamos ver se a gente consegue ver algum sítio onde o Wesak note. Uma, uma aura diferente ou uma coisa mais forte, a gente percebe. Ah, se calhar é só tipo uma saída que está disfarçada para parecer que é uma saída. Vocês mais uma vez passam por aqui. Parece que aqui é algum género de magia que não é tipo só uma parede fantasma. Aqui é uma merda mais do que qualquer mais forte. E lá está, eu estou com medo que a gente aqui um bocadinho fode o barco todo. Eu preferia que a gente parasse, e íamos explorar este é é a pé. concordo, dizer está mas também. Estou por mim, malta. Vamos repetir os erros do outro dia. Eu acho que metade da parte ia explorar para um lado e a outra, metade para o outro. Não, enquanto vocês aqui chegam, vocês ouvem tipo uns passinhos pequenos e uma bengala. Olá, meus queridos. O Brian confia, o Brian, o Brian está tipo, ah, oh, meu velhota, o que é que ele está aqui a fazer? E avança, o Brian confiante para ir estender-lhe a mão. É tipo de um, um estaladão na mão, tu está quieto. Ah, <risos> oh, Tu vais fazer o é, Porquê que foi isso? Ela, Mas... Estou a ver que temos aqui um conjunto de aventureiros um bocadinho desconfiados. <risos> eu sou a feiticeira do Dark Mirrors e parecem estar perdidos. É. eu, graças à tua feitiçaria, à tua, né? tua bruxaria. Só foi bem propositado, mas pronto, não interessa. Se quiser eu posso sugerir aqui por dentro disto e até à saída, só precisava aí é que me fizessem um favorzinho. Eu tenho uma irmã, e ela apesar de viva, tem uma gravestone, tipo à porta dela, com o nome dela. E eu precisava daquilo que era para poder fazer é umas brincadeiras. Eu acho que já não podia aproveitar que ela diz que nos leva à casa da irmã para nós fazermos o serviço. E aproveitamos que falamos com a irmã e viramos-a contra ela. Exato. Também ah. estava a pensar nisso. E vocês chegam a uma zona que tem sido um lagozinho. Vem o género de um, uma casa, uma palhota, uma coisa assim do género. E aí vem uma criatura moeda grande. Pum! Uh, assim, uma na mão. Tipo, acabar as cenas. O Ogre está ali. A gente diz oh Cidadão! A dona da casa, tá? Ah. E das duas uma. Ou ele começa a mandar lápidos. Pode ser que manda aquela que a gente quer e corra tudo bem. <risos> Isso, e era. Era, tipo, era tipo top, ou oh, oh, não? Olá! Olá! Ah, não, tu és não. muito pequena. Ele tipo agarra assim, tipo a Gillian, pa, pa, pa, pa é, o Jillian, para roupa. meu nome é Dante, Eu tô. pulo para o chão. Olá, eu sou Jillian. Queres a ah. minha amiga? Sim. Ah, ok. Tens muitos amigos, ó. Oh. Tenho, tenho uh, a patroa. Tenho uma mensagem muito importante não. para ela e os meus amigos. Patroa! Patroa, estão aqui amigos. Parece outra velhota, bem parecida com a primeira. Olá, boa tarde. Como é que eles possam ajudar? A minha irmã quer roubá-la. Qual das minhas irmãs? Pode ir. Agora foi. Eu posso fazer uma desculpação, tentar fazer uma desculpação deste circo, só preciso que vocês me arranjem um item. A minha irmã, a outra, ela tem um sapo mágico. Qual é que é o processo com o sapo mesmo? Manda-se o sapo à parede com força que chega. Quando ele e passar ela... a parede, é porque achaste a ilusão. Olha, você vai-me acreditar. Você conhece... Trava, a... trava, trava. O, o Ezaco põe-me a mão no pé e eu... <risos> eu Engasmo! É para aí que vou só beber um copo de água, já vem. Podes beber essa do Loic, se é o Eu bebo um bocadito aqui de água do Lark. Ó, bem, não me ires ir para dentro. Eu já te disse para não me para dentro do Lark. Oh, <risos> Pô, eu, eu custo me todo, meu. What the fuck? Seu estava a E tem já um jammer de um lagozito. Depois tem ali umas escadas a subir. E essa à volta é tipo o lateral de uma escada. E cada pessoa antes de passar leva assim um papo na testa. Tau, gai dance. Tau, gai dance. O corpo está tipo a cair, mas ele brilha e ela equilibra-se mesmo. Tipo de... a ponta. Bora-se, quarta, a quarta. E chega lá assim e vem tipo uma casa de barra gruta. E lá ao fundo, ou seja, uma mesa, um saco dentro de um jato. Como é que é? Tudo bem? E quando isto acontece, é como se tivesse, houvesse um género de trepadeiras na parede. Essas trepadeiras começam-se a mexer atrás do Isaac. Como é que é, Isaac? Tu importas que eu te faça dar. Se calhar importas. Epá! Não, eu estou cercado de inimigos. O que eu estava a precisar é que a minha própria combatesse. Fala na frente! E prepare este spell, Pago o Aghanazar Scorcher. Eu chego-me para lá, ele oh. faz a assim cena dele e eu a seguir vou me para aqui. Vou atacar com vantagem com Short Sword. Tu comes esta planta e fica um bocado disto espalhados pelo chão. Ah, oh mas god, vocês vêm buscar, que pelo facto desta velha só tentar fazer experiências comigo ou caráças. Pega o seu pito e meteu ao meu ombro. Ah, e vocês começam a ouvir, tipo, Passos, na escada, não vem ninguém. É, o Brian pergunta-lhe só boa tarde. Boa tarde, e eu uh, posso perguntar o que és que na minha casa. A sua irmã, uh, Maven, disse-nos uhum. para pa vir aqui levar este sapo. Queres ficar aqui? Tu notas que vais ficar é com um boi a medo de estar a responder e ele faz. Robin. Passei com uma gara do filho. Não perguntes mais nada, meu. Não mentais. O Dona Dame sabe que esta merda é crime, é maus-tratos a animais de companhia. Se vocês querem sair daqui, tragam-me um livro de receitas da minha irmã Nanny e eu largo isso aqui para fora. Ela estica assim o dedo e importa se pôr aí o meu saco, por favor, em cima da mesa de papéis. E se eu embalado aqui a coisa, que são o chave dela que me morreram abaixo. Era fantástico. De repente, a cara dela fica tipo isto. What? <risos> droga back Eu vou fazer um Cosfear nela. Ela usa um Spell que tu vês que o Cosfear é cancelado. Damn! Uau, se tu pensavam iam roubar o sapo. <risos> Vamos ver quem vai ficar com mais e é mais em estimação. Ela faz Lightning Bolt. Boa Agora... chana! Até tenho medo de carregar no botão do <risos> Vou usar o meu Absorb Elements, que é leva metade do dano na mão. Então o Brian vai fazer outro spell. Vou-te só empurrar até para o fundo da falésia que é para ver se ela gasta o Counter Spell. E ela gasta, gasta. Counter Spell sim. Gasta, pronto. Eu ia fazer o Frostbite, mas se ela gasta o Counter Spell, dá-se. Ah, então só acertei o último. Seis pontos, não. Toma! Boa! Fogo! Se eu tivesse acertado o primeiro. Exato. Subtrague aí 7 pontos e rola lá um 5 segundo entrou. São... Ela vai fazer um spell. Há uma pequenina que está ao lado dela. Tinha, Tinha que ser. Tinha de vir. Checa-me de ah, sabe. Sabe. E a, para a Ana fica paralisada. E a senhora manda-se perder de água. Leva um ataque da oportunidade do Emmett. Do Faz do um fixe. concentration check só para ver se Ana. perdes a concentration. Porque se perderes, a Ana vai-te fazer um ataque da oportunidade quando tu saíres daqui. Está Mas... Ana, bora, bora Ana. Está tudo. Meta-se o sapo a cabeça em cima dos chiles. Mata a puta! Mata. Está feito! Está a Vocês estão a ouvem ela fazer assim. <risos> And she's dead Apanharam dentro de uma gaveta. Isto, Medallion of thoughts Agora que a gente já viu que estas gajas são fortes uma merda. Estão de certeza que a gente quer ir tentar matar as três? Ou tentamos só roubar a tombstone da outra e pá.